Vamos continuar. Aqui começa a ser mais complicado porque começa a ser mais apertado. Começa a fazer mais pressão. Vamos ver, está dobrada a 3. Está 3 porque é aqui. 1, 2, 3. E terminamos mais um patamar. Reparem que este aqui agora tem que se abrir com este instrumento. Este instrumento é só para alargar, para ganharmos espaço. E aqui está. Agora esta metida vai ser a do remate, é a mais complicada. Portanto, estamos praticamente com a peça concluída. Falta só aqui este, que vai atravessar todas e sair por aqui. Vai ser o mais complicado.